Mano, eu acordei meio que sem ressaque, ela tá crescendo. O tempo tá passando, eu tô ficando com cada vez mais ressaca. Eu acho que eu, mano, eu tomei, eu tomei um, um... quase duas garrafas de vinho. O mal tá crescendo. Bom, eu não sei como é que tá meu fígado, ah, mas talvez esse seja o último dia dele. Puta que pariu, velho. É só tomar bastante água. Eu tomei água até depois que eu terminei a live. Mano, eu nem sei até que horas a gente foi ontem na live. Foi o quê? 7 da manhã? Aquele jogo não acabava, velho. 7 e meia. Puta que pariu. É, Mets. Tem um Void lá, mano. O jogo tinha 3 horas, você que alongou. Irmão, eu não alonguei nada. O jogo era longo. Mas para as últimas 5 horas de Void, não tem muito como aproveitar. Mas tem bastante coisa no começo. <risos> terminei o Homem Corto, o Crocs, o Homem Corno. Terminei, terminei. A história do jogo era legal até, mais ou menos. Tinha umas alegorias sobre uma vida de um cara que era muito parecido com ele e encontrando as facetas da personalidade dele. Enfim, conseguiu achar a fita do demônio da Turma da Mônica. Ah, mas a história do jogo era bem chatinha. Não a história, desculpa. A gameplay do jogo de ficar correndo pra lá e pra cá catando itens aleatórios. Tinha pouquíssimo... Teve poucos puzzles, né? Teve alguns puzzlezinhos mas foram poucos. A maioria era tipo ah. Bote essa um senha dia, no cadeado e então. ah. tal. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Foi uma boa live. Jogaria as sequências do jogo. Se tiver em português, talvez. Ah. Se forem mais divertidinhos em questão de gameplay. Live do ano. Foi uma boa live, foi uma boa live. Não sei se eu peito outro vinho hoje. Eu vou ficar... Vou ficar em dúvida ainda. Mais tarde, se tiver com vontade tipo, de menos SA que eu tomo. <risos> <risos> Saiu no não Place não. for Bravery? Saiu há três dias atrás. Ué, que eu já tô eu jogando outro giro, jogo. Eu tô jogando The Daring No Light é depois. Misteria, eu... é mas então. Foi uma boa live ontem. Os meus recomendados agora. Mano, os meus recomendados agora só tem uma hora de silêncio interrompido por alguma coisa. Porque eu assisti todos aqueles todos os vídeos de uma hora de silêncio interrompido por até o final. Então eu tô com uma, uma tô com uns 35 vídeos de silêncio interrompido. não liberou os momentos para você? Ainda não. O que, que é isso, mano? Eu deletei porque, mano, eu, sabe, eu sei lá como é que tava aquele VOD na <risos> Twitch, velho. Eu tava ouvindo 400 mil coisas diferentes <risos> e falando. Eu não sei o que eu falei. Eu não, tava, não, não, não, sabia, não conseguia processar meus pensamentos. Essa foi realmente som de cano eu Tava tão bêbado, bêbado tava que tava querendo jogar o é um um Mineco Era o vinho, era o vinho O vinho me desperta a vontade de jogar o um Mineco É condicionamento físico Quando eu tô bêbado de vinho Eu quero jogar o um Mineco Eu joguei Blasmos, joguei, joguei Joguei quando saiu um Real Durante o tempo fora de ah. Uh, é, um, é um eu engine 5. Pô. Jorrito, achando muito bom. Qual sua temporada favorita? Do quê? Bolinha de gorfe. Boa tarde a todos. Estou usando esse TTS para fazer um pedido. A dar casa comigo PFBR. OK? Uh... Você pode me fazer um tutorial? Deixa eu puxar as coisas para cá. E vambora. Hoje tem Reddit, hoje a gente deve jogar mais um, um joguinho, jogar um metalzinho com roleta. Uh, dá pra jogar aquele jogo do The No Light também, que tá irado pra caralho, é muito bom. Uh, jogar uma horinha daquele, dá pra jogar uns outros jogos. O que, que tem de lançamento hoje? Deixa eu ver. Lorena, traga o vinho que hoje ele tá suscetível. que, que é isso? Obrigado pela live de ontem. Foi uma experiência transcendental. O que, que é isso? É tipo um, um Steven Sausage Roll? Feliz ano novo, judaico chato. É, Sote black like? Ah, é Steven Sausage Roll, feliz 100%. Dormi no meio da live. Quando acordei era 7 da manhã e você tava cheirando a caméra. Que? Ah... Uh, os caras estão começando, começando a inventar Tempo fanfic. Ahn. O uh, que que saiu? O que que saiu hoje? O jogo de fazer poção. Esse oh, jogo, oh, mano, esse, a arte desse jogo é mó bonitinha, mano. H, Vários personagens tá muito fofinhos. Oi, beat. como você tá? Ah, mas vai ser é jogo de... Isso, é fazendinha, né? É jogo de fazendinha, não tenho saco. O que é isso? Você joga Friday Night Funkin' pra consertar o olho da mina? Joga Tetris. Pra fazer poção. E aí, taca... Cara, o cachorro deslizou, mano. bito que está acontecendo o seu cabelo, não esta gravidade hoje. Boa noite, meu mano, celbite. Fofo, mano. Preciso que o Nirito tem na live, tá cara no jogo, né? Uma mina com um cachorro, Tetris, Friday Night Funk, caralho, mano. Fizeram um jogo para mim, Tem até pescaria. Tá doido? Bom, é isso. Não vou jogar, não. Parece muito fofo, pro meu gosto. <risos> Você vê só lançamento popular? Mas é que lançamento normal, normalmente, só tem coisa ruim, mano. Tem muito jogo, tipo, daqueles, daqueles minerador de Bitcoin e o caralho. Vamos ver. Se liga. Uh... O jogo de carta. mas isso aqui é popular ainda. Lançamentos. Nunca Tem um monte de jogo de putaria. Uh! Jogo de terror novo. Nunca terror Brain. Basicamente, uma, uma cópia de PT nova. Vamos ver. uma foto do Donald Trump na parede. Nossa. Por isso que eu falo, mano. Lançamento na Steam. tava escrito Angel Tate naquele poster Angel Toxic, quase isso. o que, que é isso, velho? Assets grátis da Unity. pesquisar Acho que isso é Unreal, na real. Assets grátis Unreal. Google. pesquisar. Tem esse novo Monkey Island que eu vi muita gente elogiando. Fui ver do Viking livro, Door. Uh, simuladores um componente de encontros. Um ritual. Precisa ocupar uma mão com o componente. Não. Isso aqui tem cara de putaria. Ok, nada novo que parece ser interessante. O que a gente pode jogar hoje, então, além daqueles? O jogo Indie 2D, Exploito. que saiu recentemente? Não. Digital você usa? O jogo de terror, mas aí não, tem que guardar para cesta do medo também. Porra, é legal, mas parece o, o, o tipo de jogo que o chat vai dormir. Pesquisa Dia de volta É um jogo indie muito bom. E parece muito com o de metal. Bom, embora. Tem coisa pra caralho pra fazer. Mano, essa, essa playlist tá uma, uma, um caos do caralho. Pera aí, deixa eu pegar uma mais tranquilinha. Mano, meus comentários do YouTube estão todos arregaçados. Eu não sei o que fazer. Bora. Raios. Bloodborne. Pô, Bloodborne eu tenho que pegar um Play 5 lá de cima, tá? É muito trampo pra organizar pra hoje. Não vai dar pra fazer hoje, não. Que que é isso? Que porra é essa, mano? Deus me livre. Esse jogo é bom demais, confia. Esse jogo aqui... Esse jogo aqui... na maninho na na na nah, maninho não não maninho não Ah. Uh... tripa gigajá de raios fundinos voeiras parir Marcel, tenho o cordeiro, ele faz músicas boas. Pi. A maioria dos ponks famosos, famosos, ele que fez. Cara. Pilar. Picar. Jogar um mineirinho com roleta. Deus me livre, mano. Mineirinho não. Mineirinho não dá. Raios funde. Gui zo não iro u riot. Dixo iro u -iro. iro ru. Lúrio, uh, Curio e não, Shuior. Já jogou teu Alking? Que hora? Que hora, mano? Não, pera. ontem fiz é. um conversa com o dele no Senac São Miguel Ouvir. Paulista com todos do ensino médio. Agora sou conhecido pelo cara do RPG. Que isso, mano? Que, que aconteceu? Um o que, que foi? Que susto. Gamer boa tarde. Funk Como VCS.